Ah, estou aqui tentando gravar para vocês. Vamos fazer com que saia uma boa gravação. Experimentando, aprendendo. Está <risos> um pouco complicado ainda, porque... Eu não tenho muita experiência com edição de vídeo, mas eu vou tentar fazer o melhor. Então, né, eu não sei como é que está aí na sua cidade... O dia está nublado, frio, chuvoso. Aqui o céu está sempre muito azul. Não vou conseguir mostrar para vocês, porque eu estou aqui no computador. Mas o céu sempre está muito azul em Belo Horizonte. Sempre. E é torturante, né? Porque o dia sempre está tão lindo e a gente não pode sair. A gente tem que continuar nesta prisão domiciliar. Prisão domiciliar é o um luxo, né, gente? É só no Brasil mesmo, né? O cara vai, vai é, o cara é condenado à prisão domiciliar. É quarentena. Pode ver televisão, pode desfrutar do conforto, com a família, comer boa, comida, tomar cervejinha, vinho, ver música. Aí, se o cara mora numa casa que tem piscina, né? que delícia, pode tomar banho de piscina. Pode até receber os amigos, porque aí, na verdade, não é quarentena. Ele não está no isolamento social, né? ele só não pode sair de casa. <risos> aí, põe lá aquela tornozeleira eletrônica, mentirosa, né? Que a gente sabe de tantas histórias que a tornozeleira eletrônica não impede o cidadão de bem, de fazer nada. Mas, então, né? Esse dia, hoje, amanheceu muito lindo. E eu aqui pensando comigo, né? Tenho muitos assuntos para compartilhar com vocês. Muitos assuntos interessantes. Uns são mais sérios, outros mais tristes. É, mas hoje eu, eu quero realmente falar da, do que a gente tem aprendido nessa quarentena. Eu já vivo... No isolamento, porque eu sou uma pessoa só. É, e muita gente me pergunta: como você consegue viver só? Eu consigo, eu consigo, eu consigo viver só e muito feliz. Porque, na verdade, a gente não está só, né? A gente nunca está só. E tudo depende de como você lida com isso. É, Para algumas pessoas, estar só significa solidão. Para mim, não. Para mim, estar só, significa estar comigo mesma. Então, eu tenho tempo para entrar em harmonia comigo. É, eu tenho tempo de pensar. Eu tenho tempo de é, buscar o equilíbrio, a serenidade. Eu tenho tempo de ler. Eu adoro ler. Eu tenho muitos livros e, e eu, eu gosto sempre de estar buscando novas leituras e o mais interessante que eu acho, eu pessoalmente acho que é importante, é você não se ater a uma única linha de raciocínio. É, tem gente que só lê autoajuda. Outros só leem história. Outros só leem livros técnicos. Outros só leem romance. É, é importante ler de tudo. E eu busco os temas atuais. É, nós estamos vivendo um, um momento é, muito político, né? Nós estamos vivendo um, uma crise política mundial. Então, eu leio muito sobre política. Também leio muito sobre comportamento humano. Também leio muito, é, procuro ler é, bastante sobre espiritualidade. E sobre a espiritualidade, não é a questão religiosa, né? é a questão espiritual mesmo. Porque quando você é espiritualista, você não é religioso, você não segue uma linha religiosa. A esp o espiritualismo, ele te coloca ali é, no, naquele entendimento é, que nós continuamos, nós somos eternos, né? Nós estamos... Neste corpo, neste tempo, neste espaço. Isso é provisório. Isso não significa que o dia que eu morrer, acabou a Nilza para sempre, não. A Nilza continua. A Nilza não vai estar visível para este plano, nesse tempo, nesse espaço, mas a Nilza continua em outra dimensão. E isto é espiritualismo, não é espiritismo mas também é porque eu estudo muito o espiritismo como filosofia de vida e como cristianismo. Eu sou cristão porque Jesus é meu modelo de ser humano, né? é o modelo perfeito a ser seguido e deve ser seguido porque Jesus é o colonizador do planeta Terra. Então eu levo tudo isso muito em conta. Aí assim a gente busca essa harmonia é, quando a gente está só, né? Então eu moro com meus dois gatinhos, eles preenchem o meu tempo, me dão alegria, curam a minha alma, curam o meu estado emocional, psicológico, psíquico. E os meus dias têm sido prazerosos. Eu consigo me cuidar, né? só tem um detalhe, gente. Fazer exercício, uh, mas eu vou contar para vocês. Eu faço dieta, eu faço limpeza. Orgânica a cada 30 dias, faço dieta, estou me tornando vegana, já não consigo comer carne, isso é maravilhoso para mim, me faz um bem enorme não precisar comer carne. Estou me sentindo muito bem. Então, o que eu quero dizer para vocês? O, o que eu tenho aprendido com a quarentena? Eu tenho aprendido a pensar melhor, a ler mais a me instruir mais, a estar mais conectada com Deus, a cuidar mais de mim. Tenho cuidado tanto de mim que vou contar a vocês. No dia 30 de maio passado, eu completei 60 anos. Aí eu, em seguida, fui fazer os exames de check -up. E para minha surpresa, todos os meus exames estão excelentes. É muito gratificante chegar aos 60 anos sem precisar tomar nenhuma medicação. pressão está boa, colesterol, triglicerídeos, o, os hormônios da tireoide, T4, T não sei o que, tudo bom. Aí fiz mamografia, ultrassom de mama normal, ultrassom intravaginal normal, tudo normal. É muito bom, é muito gratificante e... Contando para vocês, gente, olha, a vida é uma caixa de surpresas, né? A gente não esperava passar por isso. A gente não esperava que ia vivenciar este... Essa situação, né, que surpreendeu o mundo todo. Eu não fiquei chocada, assim, assustada, nem em pânico, nem nada, porque nada me surpreende. Tudo para mim acontece, porque precisa acontecer no seu tempo, e tem uma razão para isso. Né? Então, é, eu, assim, não me surpreendi, e vou ser sincera com vocês. Uh, me pegou no momento em que eu estava saindo da dor, do luto, pela partida do meu filho, Kassula. Há um ano e um mês, o meu filho Caçula com 25 anos de idade, foi atropelado aqui em Belo Horizonte por um taxista numa rodovia que era tranquila. O taxista estava em alta velocidade e atropelou meu filho. E aquele acidente, meu filho não sofreu nenhuma fratura, nada, mas sofreu um traumatismo craniano grave. E, infelizmente, o meu filho veio a óbito. E eu não morava aqui, eu morava no sul do país há 14 anos. Meu filho estava aqui há quatro anos. Então, eu precisei vir às pressas, mudar toda a minha vida, e vocês não fazem ideia de tudo que eu tive que enfrentar. Porque, como eu disse, eu sou sozinha e não sou aposentada. E nessa mudança toda, eu precisei é, me adaptar ao ambiente que eu jamais voltaria, porque eu não gosto daqui por muitas razões <risos> e também porque eu não gosto do clima e uma série de coisas né? e eu tive que me adaptar eu tive que encontrar um lugar para morar para colocar toda a mobília do meu filho que precisava desocupar a casa dele e tudo feito assim imediatamente e eu sou muito sozinha, eu não tenho ninguém absolutamente ninguém eu precisei fazer tudo isso só gente voltar para um lugar de onde eu saí há mais de 20 anos, as pessoas não me conhecem muito bem, e as pessoas são, elas, eu não sei explicar, mas assim, o que, que você espera quando você está assim, que as pessoas batam a sua porta e falam, eu estou aqui para te ajudar, pode contar comigo, o que você quiser. É, se for te dar um abraço você não fica sozinha, eu venho aqui te ver a pessoa liga para você manda um whatsapp né, no dia seguinte bom dia, como você amanheceu, você tá bem gente, ninguém fez isso ninguém, eu posso contar as pessoas que se preocuparam comigo e na verdade são pessoas que eu nunca vi aliás, pessoas que eu vi uma vez duas, pessoas distantes mas as pessoas próximas as as pessoas que me conheciam desde sempre, não se aproximaram. Eu não posso culpar as pessoas, né? Era um bom momento, eu sou autossuficiente, eu precisava sair dele sozinha. E eu procurei sair dele sozinha. Então, quando foi março desse ano, é, eu já estava livre dos medicamentos que eu precisei tomar. Já tinha adotado os gatinhos para me ajudar com a terapia né, da minha da convivência com a dor, da superação da dor, e os gatos são maravilhosos, terapeutas, eu consegui me curar. E, é claro que o luto permanece, a saudade é constante, mas é preciso aprender a conviver com essa ausência, que ela é temporária, né? Sabemos disso. Mas, é, naquele momento em que eu já ia retomar a minha vida, veio a quarentena, veio a pandemia, então eu tive que parar tudo. E eu comecei a escrever, eu já tenho 30 páginas de um livro escrito sobre a história da minha mãe, que é uma história bem interessante, e acho que vai se tornar uma trilogia, porque ao contar a história da minha mãe, depois eu conto a minha história, a história da família, né? e aí a gente vai contando até os dias de hoje, e isso segue. E é, é muito bom, então assim, eu descobri, né, resgatei uma coisa que eu já tinha deixado de fazer há algum tempo, que era escrever. E descobri, sempre procurando, como eu posso ser útil? Como eu posso levar algo para as pessoas? É, eu sempre querendo assim dizer às mães, que são muitas, muitas, milhares de milhares em todo o Brasil e em todo o planeta, que vivenciaram e vivenciam a mesma dor que eu. Nesse momento que eu estou aqui gravando para vocês, alguma mãe está perdendo, também está despedindo do seu filho, de um ente querido, e isso também aconteceu ontem, antes de ontem, e vai acontecer hoje mais tarde, vai acontecer amanhã. E, infelizmente, é assim é o ciclo da vida, e não está escrito que tenha que ser é, de outra forma, que eu tenho aqui primeiro, eu pensava assim, eu sempre pensei dessa forma, eu vou e vou deixar o meu filho, meu filho foi com 25 anos de idade, né? Então, é, aprendi muito. Aprendi a lidar com isso. A lidar com a maior dor da história, da vida de uma mulher. É, se despedir do seu filho no leito de morte. Meu filho ficou 11 dias entubado na UTI. Tendo morte cerebral. Quando atestaram a morte dele, meu filho era perfeito, saudável, lindo. Eu fiz a doação dos seus órgãos, porque, no meu entendimento, meu filho sempre cuidou da saúde, tinha um coração maravilhoso, não deixou nenhum inimigo nessa terra. Só espalhou amor por onde passou. Era preciso que eu pudesse salvar vidas através dele. E eu fiz isso, consegui. Que o meu filho pudesse salvar um senhor de 62 anos, um senhor de 63, uma moça de 32 anos. Isso para mim foi maravilhoso. Foi um conforto. Então, eu aprendi, eu aprendi muito. E continuo aprendendo a cada dia. E tenho que dizer para vocês: não é porque a gente está encerrado dentro de casa, nesta quarentena, que a gente não vai cuidar dos cabelos, né? Pintar os cabelos, passar um batonzinho, pintar as unhas. É, não é por causa disso que a gente não vai pôr uma roupa bonita, preparar um bom prato, manter a casa em perfeita, ordem, tudo sempre muito limpo, não é porque a gente está na quarentena que a gente também não vai arrumar a cama de manhã, que a gente não vai limpar e deixar tudo cheiroso, e também não é por causa da quarentena que a gente vai deixar de ser feliz. A quarentena é passageira, ela vai passar. Quando esta pandemia cumprir a missão terra a missão de nos testar testar a nossa tolerância testar a nossa caridade a nossa resignação testar o nosso desapego testar a nossa solidariedade entre outras virtudes tão essenciais que devemos ter como humanos, quando tudo isso se cumprir, a pandemia termina. Mas estejamos atentos. A pandemia do Covid-19 vai terminar, mas nós não estaremos livres de atravessarmos outros conflitos e problemas que virão, porque nós estamos vivendo o período apocalíptico, a era de transição planetária. Isso é real, gente. Isso não é uma teoria vaga, não é uma ilusão. É preciso que a gente comece já a trabalhar o despertar da consciência. É preciso que sejamos mais espiritualistas e menos materialistas. Porque o que é materialista é o que mais sofre. Ele não consegue enxergar além daquilo que os olhos físicos veem. Então o sofrimento é grande porque não entende? Aí se revolta até contra Deus. né? Se revolta contra o Criador porque não consegue entender. Por quê? Né? É preciso entender para quê? Não por quê, mas para quê. Então, eu deixo para vocês hoje meu abraço, desejando que vocês desfrutem desse dia maravilhoso é, de sol, é, os dias maravilhosos de sol na sua cidade, seja onde você esteja, e que você tenha consciência de que vai passar. Descubra qual potencial que você tem, o que, que você pode fazer de melhor por você mesmo. As dificuldades são muitas, financeira principalmente, mas descubra o que, que eu posso fazer, como eu posso ser útil, como eu posso ajudar as pessoas, como eu posso vencer eu mesmo, como eu posso é, transformar essa, esse isolamento social em uma imersão, né? em um encontro comigo mesmo, o que, que eu nunca fiz que eu gostaria de fazer. Deixa eu descobrir meus potenciais. Volte a ler. No Brasil, precisamos muito cultivar o hábito da leitura para aprendermos a pensar e termos as nossas convicções, formarmos as nossas opiniões e termos discernimento. Isso falta na população. Então, se você nunca leu um livro, descubra um livro interessante que te agrada e leia. Pegue vá até o final. Precisamos pegar um pouco do smartphone. E voltarmos mais para a leitura reflexiva. A leitura reflexiva a gente só faz no papel. Faça isso. Vamos começar a trabalhar com o nosso eu. Trabalhar com a gente mesmo. Descobrindo o que de especial existe dentro de nós. Você vai se surpreender. Eu te garanto. E entender tudo na vida Acontece por uma razão lógica. Tudo é para o nosso bem. Seja o que for. As nossas más escolhas nos trazem consequências que lá na frente nos ensinam. Então, tudo tem uma razão positiva. Eu deixo o meu abraço para você e até o próximo vídeo. E vou te pedir, por favor, curte o canal com. O seu joinha, se inscreva embaixo, por favor, e compartilha. Você me ajuda e a gente pode ajudar muitas outras pessoas. Às vezes são palavras que parecem sem importância, mas às vezes é o que alguém precisa ouvir. Fiquem com Deus. Forte abraço.